para mais um vídeo para vocês, guys E hoje eu vou tentar dar uma dica Ajudar vocês com a abertura de pixel Uma coisa que me pediram bastante aqui pra tentar ensinar Ajudar e eu vou dar minha dica para vocês O que eu acho que é bom fazer Eu acho que o jeito certo de abrir pixel Assim, para ser bem sincero, não tem algo que é 100% certo Mas são coisas que podem te ajudar, galera estamos aqui na tela mais uma vez E Vamos lá galera, abertura de pixel é o seguinte, deixa eu abaixar um pouco o som, depende muito de como que você vai entrar, entendeu, tipo, se você simplesmente vai entrar, pra, pra pegar info, sabe, você tá aqui, aí você tá sentindo o feeling de querer colocar a cara aqui pra tentar pescar, se você vai entrar como uma tática, né, como você tem que abrir o bom, enfim, mano, depende de muita coisa, depende se você tem uma sense boa, se você tem uma sense, tipo, boa, digo, uma sense alta, se você tem uma sense baixa, sabe, porque tem caras que conseguem fazer os 360 absurdos tranquilamente, sem perder o foco da mira, né, se você vai fazer fazer uma entrada por exemplo, uma entrada aqui, vamos lá, você moca a ligação, separa aqui, lâmpada, linha, pá, corre, taca, você moca amarela, sobe aqui, alinha essa janela com a parede, mira no meio dela, taca, você faz essas smokes aqui, beleza? Pra entrar. Aí, eu ca... Aí você vai ser o entry fragger aqui do baixo. Qual que é o... o primeiro lugar que você vai olhar? Aqui. Pava em cima do pava. Não tem ninguém. Então a sua mira já tem que ser mais ou menos ligada aqui, ó. Pava em cima do pava. Não tem ninguém. Aí o segundo pixel. Aqui abriu. O terceiro. Aqui abriu. Você vai abrindo por etapas, entendeu? Porque aqui é uma posição que você consegue abrir por etapas. Então é bom. Então aqui, por exemplo, você vai entrar na B1 da 3. Você sabe que aqui da B1 da 3 você vai ter que olhar esse pixel, depois esse pixel, depois esse pixel, depois esse pixel. Pixel, porque você vai ter espaço para isso? Você aproveita o bug, sobe, caiu. Tem ninguém aqui? Abriu o segundo pixel, nada. Terceiro pixel, nada. E segue reto, comendo o quarto pixel, quinto pixel. Você vai abrindo e se percebe uma coisa, galera. Normalmente a gente já vai botando a mira antes de abrir o pixel no lugar. Entendeu? Para a gente não ter que perder tempo dando uma arrastada. Você é bom, mira aqui já, mira em cima, já a ah, mira de novo aqui. Mira aqui, está vendo? A mira vem antes, ó, nada. Mira já vem antes Então tipo assim Você não tem que fazer isso aqui Por exemplo, galera Ó, Você tá mirado aqui Aí você vira Beleza Pode ser que você vire E dê uma bala no cara Mas assim O tempo que você perde Arrastada É meio... Complicado, né? Então seria bom sempre você Quando for fazer esses entries de pixel Já pixel por pixel Que é mais fácil Você vem já com a mira Entendeu? Já chega com a mira Mais ou menos hoje tá o pixel E é mais fácil você ajeitar ela ali Um pouquinho só pra dar bala no cara Então, por exemplo Se você for fazer uma entrada Pixel de entrada É bom você sempre vir já Sabendo onde você quer entrar a mirada Aqui na treina Bem baixo, por exemplo É nessas, nesses pixels que eu falei pra você. Se for uma entrada meio, galera esmocou 5 é, Smocou 5 Eu vou mostrar a Smocou 5 aqui Direito pra você. Você vem, Eu faço ela aqui, ó Vem aqui no meio Oh meu Deus Aqui ó, você vem aqui na metade e mira mais ou menos aqui ó ela vai cair lá no 5 certinho. Então, vamos supor que você, cons... que você queira fazer uma, uma entrada meia aqui, né? Você vai esmocar a geladeira, você vai esmocar 5, então você sabe as áreas que você vai ter que entrar mirando primeiro também. Explosão. Você vem aqui, você já fica pronto aqui, ó. Pede a bang, bangou. Primeiro pixel, nada, escada, nada. Segundo pixel, verde, nada, nada. E vai abrindo, tá vendo? A mira o tempo todo indo antes da sua... do seu corpo. Então, é uma dica que eu dou pra vocês, guys. Vem com a mira sempre antes. Primeiro pixel, você sabe que pode ter paredão ou escada. Você já entra é trabalhar daqui. Por que, que você vai trabalhar daqui? Porque aqui o 30%. É, protegendo de tomar lá do fundo você não viu nada aqui segundo pixel terceiro pixel quarto pixel, aí você vai abrindo entendeu o problema é que quando você quer fazer uma pescada você não tá entrando com tática aí dificulta um pouco porque você não você sabe que você tem que ir a muitos lugares entendeu não é só simplesmente é, você sabe que vai ter esboca aqui vai boca aqui pau a flashzinha dando auxílio para você não é tão fácil assim então galera Vamos supor que essa é o mais difícil de ter Mas é um. É, assim, pra isso que Existe deathmatch, existe emboss Existe existe é, rapidez, Reflexo, pá, você tá aqui Você quer entrar meio porque você tá filho feeling Normalmente você quer entrar, sei lá, você, você sente que os caras Tão trocando tiro fundo, tem causando no B1 opa, você quer entrar meio Você vem aqui abrindo, meio que você tem muita chance De morrer se o cara tiver concentrado, mas Não é 100%, entendeu? Eu normalmente Quando eu tô aqui no meio, eu aproveito o feeling de que os caras Tão brisando um pouco, entendeu? Se por exemplo, rola Uma kill lá na B1, uma kill no fundo, abri do cara que vai estar tá no meio vai ser de girar E vai sobrar talvez tá, mais um, que vai ficar dentro da escada E esse é o time que a gente aproveita para Fazer o abertura de pixel, entendeu? Eu tô aqui no meio, pá, eu tô ouvindo que dominar a escada O round tá rolando, o round tá rolando Os caras trocou kill Mano, eu vou, eu vou pegar o cara, eu venho aqui, nada tá, forte Já abre aqui, ó, na escada Ignora a Liga CT, ignora esse geladeira Por quê? Porque se o cara tiver. Tipo assim, eu já tenho mais ou menos na minha cabeça a informação que o cara vai estar tá lá. Se o cara tiver no paredão, tudo, o que, que vai ter que O que, que vai ser fundamental pra matar ele? Eu abri a mira aqui na escada. Não tem nada, paredão, reflexo, é entendeu? É isso que mais ou menos é, abertura de pixel funciona. Você também não pode adivinhar todos os lugares. Você tenta entender mais ou menos o que tá acontecendo no round, onde que você acredita que o cara vai estar. Tá. Dá uma conferida antes de abrir totalmente, né? Se não tem alguém no forest aqui, senão você pode morrer, por exemplo. Eu vou abrir pro cara da escada. Não vi ninguém, eu já vou abrir pro cara da escada, ó. Nada, entendeu? Agora, se o cara da escada tiver no paredão e não na escada, eu, vou, eu se estiver errado Aí que funciona o reflexo Treino de mira Deathmatch Porque por exemplo Eu já vou abrir aqui na escada Você já viu que eu coloquei minha mira antes ó. Forest nada eu Vou abrir por causa da escada Nada Aí o paredão vai estar tá ali Beleza Abri pro cara da escada Nada Paredão Girei Tive o reflexo de colocar a mira dele Entendeu? Não tem muito o que fazer Vou abrir pro cara da escada de novo Vou abrir o cara da escada Paredão Tá vendo? Você vai meio que arrastar a sua mira E aí tem gente que tem ciência alto, sei baixo baixa e fica mais fácil. Isso é uma abertura de pixel meio que. sorte, né? Se o cara tiver concentrado em você, por exemplo, aqui no paredão, é dificilmente você vai matar ele. Mas se você for mais rápido que ele, né? Você tá 10% de certeza que o cara tá na escada. Você vê a escada, ele não tá, ele tá no paredão, aí você vai ter que arrastar a mira na... pra cabeça dele. Aí você vai falar assim: puta, que abertura de pixel errado que você fez, que eu fiz? Não, você não fez a abertura de pixel errado. Você apostou que o cara, tava ali, o cara tava em outro lugar. Acontece. Não tem como saber onde o cara vai estar. Tá, entendeu? Ah, Felps, mas como é que eu faço uma abertura de pixel aqui no meio? São vários lugares para você. Você olhar. Infelizmente, galera, não tem como você aliviar onde os caras vão estar, entendeu? Aqui é totalmente, quase totalmente, é. Mira, reflexo, teco, spray. Então, tipo assim, você abre aqui, você não viu nada, você vai passando. Quando você spotar o cara, por exemplo, você, você tá abrindo aqui, né? Você tá mirando ali o cara aparecendo no Forest, você vai voltar e atirar nele. Se o cara não matar você de primeira, você tem que ser mais rápido que ele, entendeu? Já aconteceu várias vezes, por exemplo, lá, vou dar o exemplo do Bolts. O Bolts, ele tá. Ele veio abrir o Liga aqui, o cara aparecendo no Forest, ele veio e meteu o spray, porque o spray dele é muito bom e matou o cara antes ele matar ele. Então, tipo, Tipo, é... Tudo questão de treinamento, entendeu? Mas a abertura de pixel, galera, são basicamente esses dois chips. Tem outros também, mas são... É, é muito variável, sabe? Tipo, são muitas coisas. Mas, tipo assim, ou que você tem que fazer a entrada, você tem duas opções. Ou você faz... Escolhendo um lugar mais ou menos pra onde que você vai olhar. Por exemplo, se você vai fazer um, uma abertura. Você vai fazer uma entrada B1 da Mirage. Você vai ser o Trifegger. O que, que você vai ter que olhar? Areia. Você quer entrar mirando areia. Você já vai meio que já mirando pra areia, olhando os outros pixels, entendeu? Vamos supor que aqui é areia. Você quer entrar mirando pra areia. Você vai entrar aqui, você tá na caverna, você sai da caverna, você tá mirando aqui, mas você tá comendo pra areia, tá vendo? Ó, você tá meio que ignorando todos os lugares pra entrar a areia. Isso é um entry que você faz, tipo, meio que. Cara, minha função é essa, eu preciso dar clear aqui e eu tenho que ir pra lá. Entendeu? E se você morrer, tem os seus parceiros atrás para dar o trade para você. Agora, se você for fazer um entry, que você vai no field, que você não sabe mais ou menos onde os caras estão, que não vai ter as smokes certinhas pra você, meio que você dá um clearzinho sempre um pouco antes ou tem a noção de onde os caras vão estar, tá, entendeu? Aqui você consegue dar o clearzinho, mas vamos supor Que você não consiga dar o clearzinho no forest Porque você sabe que pode ter uma WP Cara, simplesmente você sente aqui onde os caras Voltar, o filho de abrir, abre escolhe um lugar Se ele não tiver, arrastada Aí que vem, treinamento, entendeu? Você tá com a mira quente, tá confiante Então mais ou menos a abertura de pixel é assim E a dica que todo mundo pergunta, ah, vocês entram já mirado No cara pela parede, não, é só pra não perder Tempo tendo que arrastar a mira, entendeu galera? Então isso é uma dica também Que eu, que eu, que eu falei já, é só você Tentar adiviar, colocar na noção mais ou menos aonde o cara vai estar tá ali, já vai com a tua mira ali se o cara tiver ali, você vai conseguir já matar ele um pouco mais rápido do que você normalmente teria que se tivesse que dar um reflexo é, uma, uma arrastada absurda, né, enfim então, sempre tenta colocar a mira já onde que você quer abrir, tenta ver se, a, se o bom que você vai abrir, ele consegue ele te dar a amplitude de você só ir pixel por pixel, em vez de você ter que olhar vários lugares ao mesmo tempo e estuda o outro time, galera, se você joga com um time no campeonato, estuda onde normalmente o cara fica, entendeu? Se ele fica nas posições que normalmente você não tá acostumado a abrir Pixel, você não tem facilidade de olhar, você sabe que aquele jogo você vai ter que olhar ali, então você já entra mais ou menos focado naquele lugar, isso ajuda bastante, então essas são as dicas para você abrir pixel, eu espero que eu tenha ajudado galera, valeu pelo vídeo aí tamo junto, até o próximo vídeo é nóis